E aí, galera. Eric do da página Eric aqui. E eu tenho alguns avisos para fazer antes de começar o vídeo, tá? tá já tá de tarde aqui, né? Sim. Eu acordei às 4 horas da tarde, porque eu tava editando os vídeos para vocês durante a noite. Ou seja, é o trabalho que dá pra gente, pra gente entregar esse conteúdo. Então, assim, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho lá para todas as notificações e porque isso vai facilitar muito que o canal seja divulgado, né? Bom, então, a gente vai fazer, começar agora essa série de vídeos é, voltados para pele oleosa, né? De como não ter mais a pele oleosa ou como melhorar a pele oleosa. Isso eu creio que interessa muita gente, então dá o um like aí, né? Para que as pessoas que têm interesse nisso sejam alcançadas. Deixa o teu comentário do que você achou do vídeo uhum. e também sobre o tratamento, tá? Aplica esse tratamento, tá? E me fala o que, é que você está tendo de resultado. Outra coisa é que esse vídeo ele, ele foi idealizado, né? Depois de ouvir um vídeo da Patrícia Elias, a Patrícia Elias é um profissional da área, e ela estava dando dicas, né? De é, procedimentos para você fazer durante o dia para que a tua pele não fique tão oleosa, tá? Então, é, eu tentei fazer os procedimentos dela, né? É, e comigo não deu muito certo, porque é, de pessoa para pessoa, etc. E esse aqui que eu vou fazer com vocês hoje deu certo para mim, então eu queria compartilhar com vocês. É uma adaptação do dela, mas queria compartilhar com vocês porque eu acho que é, pode ser que ajude muitas pessoas que têm o mesmo problema que eu, né? É, eu acordei há um, há um tempo, é, tomei banho, procurei não molhar o rosto, né? para deixar que o, o olho estar ali à vista. Coloquei uma luz bem na minha bem no meu rosto aqui é, e eu tenho fotofobia, olha só. Sacrifício que eu faço para vocês, tá vendo? Curte aí, cara. E aí eu vou fazer esse procedimento com vocês, o é um procedimento diário, Tá? Então, a gente vai começar pelo procedimento da manhã. A gente vai continuar depois com o retoque né, desse procedimento, né, a reposição desse procedimento, para que você não fique com a pele oleosa no outro dia. E, por último, é, o procedimento da noite, tá bom? Então, a gente vai começar pelo da manhã. Vamos lá. Então, eu tinha o costume anteriormente de lavar o rosto sempre pela manhã, tá? Mas o que a Patrícia falou e faz todo sentido é que. É, Vamos lá. Você que tem pele oleosa, primeira coisa que tem que colocar na cabeça. Só vai lavar o rosto uma vez ao dia, tá? Eu não tava fazendo isso e passei a fazer como procedimento dela. Ainda tive uma dificuldades, mas é, realmente isso é muito importante. Só vai lavar o rosto uma vez ao dia com o um sabonete apropriado para isso, tá? É, com o um sabonete ou com o um gel apropriado para isso. É, e se você só vai lavar uma vez por dia, é, qual seria o melhor horário? O horário da manhã, onde você vai sair, vai trabalhar, é, vai ter poeira, etc, etc. Mesmo na nessa pandemia, você vai acabar é, sujando a tua pele durante o dia, ou à noite, que você vai dormir, é um ambiente ali controlado, tua cama, é, em teoria, tá limpinha, né? É, e você tá ali, ali no ambiente mais controlado e fechado. Então, logicamente, seria à noite, né? Então, com esse procedimento, a gente vai lavar o rosto só à noite, tá? O resto é, do procedimento que a gente vai fazer não envolve... Lavar o rosto ou fazer qualquer tipo de adstringência, adstringência, tá? Beleza? Então vamos começar pela manhã. Acordou, toma um banho. No teu banho você vai... É... ter que ser um banho frio, tá? É... Você vai lavar o rosto com água fria, vai molhar o rosto. Molhar o rosto, pode até esfregar, etc, mas só vai fazer isso. Quando, quando você fizer isso, você vai notar que a oleosidade já vai ter saído um pouco. Né? E você vem com um pano, com uma toalha e enxuga, tá? Você pode molhar quantas vezes você achar necessário, tá? Aqui eu tô no vento controlado, eu vou utilizar é, uma água. Uma água aqui tá gelada, né? Tá até pingando aqui. O ideal é água fria ou gelada, tá bom? Então, eu tô no vento controlado, vou usar aqui essa água gelada pra gente ver se vai dar diferença, tá? Então eu vou dar um tempinho aqui e já volto. Voltei, então agora eu vou, eu vou enxugar. Deu um tempinho pequeno, vou enxugar o rosto. Outro aviso, tá? Ignorem toda essa vermelhidão e essas manchas aqui, porque isso é efeito do peeling, tá? O peeling é outro assunto, é outro vídeo que eu vou gravar, é... então ignore essa parte isso eu tô explicando na, lá no, na playlist de peeling, tá? Então quem quiser saber mais sobre esse peeling, é, vai na playlist de peeling que vai ter os detalhes sobre isso. É, ignora tudo isso aqui. É, vamos lá, sequei, ainda tá um pouquinho molhado aqui, mas a sessão da pele é tá? que tá menos oleosa, mas que ainda tá oleosa, então vou passar um pouquinho mais para simular o banho mesmo, tá? banho como no banho você está sempre ali molhando né então passei mais uma vez água gelada e vamos ver então assim como se tiver no banho se você quiser você pode dar uma é, uma massagenzinha assim né para tirar um pouco da oleosidade e também ajudar a tua pele Bom, então vou reproduzir como se estivesse no banho mesmo Sempre com movimentos pra fora E pra cima né Porque a gravidade já faz pra baixo Você precisa fazer pra cima Então pode dar uma esfregadinha aqui Se não tem problema, tá? Porque no banho você, se você fosse lavar o rosto Também iria esfregar Só que agora você vai fazer a mesma coisa Só que sem o detergente né sem o... sem o gel de limpeza Ou sem o sabão de limpeza, tá? vamos molhar aqui mais uma vez Eu vou esperar mais um tempinho, né? Como se estivesse no banho mesmo. Dois mil anos depois. Pronto, já esperei mais um pouquinho, agora eu vou enxugar pra gente ver. Ok, agora passando a mão no rosto, é, eu sinto que a oleosidade diminuiu sim, mas ainda tem óleo no rosto mas bem menos do que estava antes A pele ainda está brilhante pelo que eu estou vendo aqui no espelho mas é, é, pelo menos pelo toque tem menos óleo do que estava antes Então o que a gente fez foi tirar o excesso de óleo tá? Daí o, o próximo passo seria a gente fazer a tonificação já é super importante né Tanto para é, ajudar a regular o pH né, da pele é, Mesmo a gente não tem utilizado sabão mas é bom você fazer a, a tonificação porque também ajuda a, na absorção dos outros produtos que vão vir porque o pH vai ter equilibrado, tá bom? É, e além disso, pelo fato de estar tá passando o tônico com, com algodão também eu creio que vai remover um pouco mais essa oleosidade, tá? Então vamos lá! O, eu vou utilizar esse aqui que eu tenho, né? A linha Routine da Rinoleu Não se preocupa que eu vou deixar no, é, a foto aqui, tá? Para vocês verem Então, um pedaço de papel, com um pedaço de algodão, na verdade Pequeno, né? vou passar aqui em todo o rosto. E de... fazer fazer aqui. Né? Né? Um, um então, não sei se vai dar pra ver aí, mas já sai um pouquinho de sujeira. Tá. Mesmo é, pouca, né? Mesmo eu tô no ambiente controlado, dormindo, mas sai um pouquinho de sujeira. Mesmo. Vou passar do outro lado agora. para ver como que sai. Essa sujeira, no meu caso, é mais é, pele morta mesmo, tá? Porque, é, no meu caso, como eu falei de vocês, eu venho no processo de peeling, né? Por isso é tudo vermelho assim, do outro lado também sai um pouquinho sujo, mas você nota que é sujeira de pele mesmo, Isso é uma pequena pedacinhos de pele aqui, tá? Então, esse espaço é importante, né? Para você tirar realmente um pouco da, da camada de, de pele morta, tá? Então, ela é importante... É, ele, pelo que eu tô vendo aqui Ele me ajudou a tirar um pouquinho também da, Do excesso da oleosidade Não tirou a oleosidade toda Ele tirou o excesso da oleosidade né? Ainda um pouquinho molhado Vou esperar secar, tá? E a gente vem com o próximo passo Então, agora a gente vem com o terceiro passo Esse terceiro passo, ele pode ser pulado para quem não precisa, tá? É, eu preciso desse terceiro passo, né? Que é o, o serum é, de vitamina C aqui preciso utilizar essa vitamina C uh, porque eu venho no processo de peeling justamente, uh, vocês vão entender melhor na playlist, tá? Vê lá a playlist porque eu tive uma série de espinhas e uma série de uh, folículos que mancharam nessa parte aqui então por isso que eu tive que fazer o peeling uh, um pouco mais agressivo, tá? Aí uh, dá uma olhada na playlist que você vai ter mais detalhes lá sobre esse peeling mas vamos lá uh, agora eu vou utilizar o a vitamina C. Tá, passei o cero de vitamina C do rosto agora. Vou esperar só um tempinho pra vir com o quarto passo. Já volto. Uma eternidade depois. Então, passei a vitamina C, a vitamina C absorvida. Agora a gente vem com o quarto passo. Pode ser o terceiro passo para quem não precisa da vitamina C, tá? É, que não tenha nenhum tipo de mancha, etc. Só tenha só oleosidade mesmo. É, agora o quarto passo, é, ele é a hidratação. Gente, hidratação para pele oleosa é, é fluido, tá? Tem que ser fluido. Não adianta se comprar esses cremes é, que vem na farmácia. Não adianta se comprar esses cremes de revista. Tem que ser fluido, tá? É, a gente, inclusive, tem um, um hidratante é, para pele oleosa... Mas na verdade, a função maior dele é você não precisar é, ensaboar, lavar o rosto de novo. Ele hidrata e ele é, diminui um pouco a oleosidade assim da, da pele na hora. Que é basicamente o que a gente está fazendo agora, né? Então, é, nesse primeiro momento, é, eu não vou utilizar ele, tá? Porque não é necessário, mas é, a gente vai partir para hidratação pura. Aqui nesse vidrinho aqui, eu tenho o Bepantol. O Bepantol não é da, da minha franquia tá? eu não vendo Nesse vidrinho aqui também não é do Bepantol Ele era de... Uh, de um Elixir um qualquer que eu não lembro qual que era Tá inclusive com a pontinha aqui Suja, né, porque era de um extrato natural Isso não, não vai sair Tá com pouquíssimo Bepantol, inclusive A gente tentar tá pegar um pouquinho mais E aí não tem segredo, né, só vai passar o bibatol no seu gosto não precisa exagerar tá gente que senão o bibotol deixa oleoso também mesmo sendo líquido sendo fluido né então você espalha bem ele é fluido você espalha bem não deixa ele muito molhado porque senão porque ele também é um pouquinho oleoso dá pra ver como passa ó ele não fica tão sequinho assim porque ele é um pouquinho oleoso. Você pode usar também água termal, dá para hidratar, porque tem todos os nutrientes e é menos oleoso geralmente do que o pantol. Mas o pantol para mim funciona muito bem, mesmo sendo oleoso, um pouquinho não oleoso. E Ele é muito menos oleoso que um hidratante qualquer. Então, Ele é bem fluido, né? Ele já tá quase absorvendo, só umas massagens ainda assim, né? absorver melhor, tá? Eu também deixo um tempinho, que é pra pele absorver melhor o grão Então, daqui a pouco volto com o próximo passo, tá bom? Alguns momentos depois.. Voltei. Então, vocês notam que ele já deu uma, uma bela absorvida aqui, né? Ele continua com o aspecto um pouquinho é, brilhoso da pele, mas é, nada de muito oleoso, não. Ele tá praticamente a mesma coisa de quando eu fiz o... quando eu é, respinguei a água... É, água gelada Aí vamos lá Próximo passo Proteção solar Muito importante o Protetor solar Você já passa ele Logo quando corda, Tá E troca ele Depende do protetor Do fator De duas em duas horas Ou de três em três horas Tá Tenta sempre trocando O protetor solar E aí no próximo passo é, no, Na manutenção Eu explico como você vai fazer isso Sem lavar o roxo Tá bom É o, o protetor solar Que eu vou usar aqui Esse aqui da, da Rock, O mensal control é, não, não é da minha franquia também Mas eu super indico ele Porque eu tenho, tive muito trabalho Com coletor solar né é, Sempre, até os para pele oleosa que, que eu comprava Acabava pouco tempo depois do, Da aplicação A pele ficando oleosa novamente E surgindo espinhas, etc E esse aqui, foi o até agora, foi o único Assim que realmente Eu me devei, porque ele, além de Fazer o a proteção solar ele é, tem alguma substância que vai fazer com que a trombana da se produza menos sebo E o sebo que ela produzir ele ainda absorve um pouco desse sebo Ele é meio que um, um pomada, meio que um gel Ele está entre os dois, tá? Ainda você vocês dá para ver daí E ele seca muito rápido no rosto Então, passar ligeiro porque ele seca bem rápido ou... e ele produto... ele eu vou esperar ele secar um pouquinho também, tá? ele deixa uma camada assim no, no rosto é... Ele não é totalmente absorvido ele não é, embora ele um seja, ah... nem sei se é... É, é toque seco ele é toque seco mas ele não é totalmente absorvido pela pele ele fica toque seco quando ele, é... ele seca, né? não dá pra você saber que ele tem uma camadinha mas quando você tá passando ele, você percebe que ele fica uma camadinha por fora que é justamente essa camadinha por fora que vai fazer com que ele absorva a oleosidade que foi produzida com é, a tua pele, tá? Então espero secar um pouquinho aqui e volto com o próximo passo eu Acabei esquecendo, mas é importante também passar na área dos olhos, tá? Prontos, é, deixando um tempinho aí para o, o produto solar seja absorvido é, o último passo é a aplicação, a aplicação do primer, né? Esse produto solar ele já tem meio que uma função do primer ele já ele absorve a oleosidade mas para dar um, um tempo maior de sobrevida para o protetor solar. E também para ficar, você ficar com um tempo maior com a pele sem oleosidade. Então você usa o primer, tá? Esse aqui é da, da minha minha franquia Esse aqui eu revendo e ele é muito bom, tá? Ele parece pequeno, mas seus muito pouco, ele espalha super bem na pele. Vou mostrar para vocês aqui. Ok, então é, essa, essa, é, Esse é o protocolo que eu estou seguindo toda manhã Para é, fazer com que a minha pele se acostume a produzir menos sebo né, No rosto é, A gente vai tá acompanhando aqui tá, para ver se vai dando certo ou não Vai fazendo aí também tá, com o produto que você tem em casa Não precisa comprar produto novo A vitamina C, é, para o meu caso específico né, que Eu acabei de fazer o um peeling e eu não quero que a pele manche novamente é, E também que dê um pouquinho de iracidade aqui na pele é, mas os outros itens, eles são meio que obrigatórios para você é, conseguir o resultado, tá? É, não sei se você já está para notar no vídeo aqui, mas pelo menos no espelho, já noto uma grande diferença. O toque aqui ó na pele é um toque totalmente seco, totalmente sem óleo, tá? Então esse é o passo pela manhã, tá bom? Daqui a pouco eu volto para ensinar vocês como fazer o retoque é, desse protetor solar, né? Sem lavar o rosto tá bom? Então espera um pouquinho, assiste o vídeo até o final, que depois disso ainda tem o protocolo da noite, tá bom? Até daqui a pouco. Então pessoal, eu voltei. Então, agora é a manutenção, né? A manutenção é um pouco mais simples, tá? Você pode fazer ali de alguma forma, mas da, melhor, da forma que se adapta melhor você. É, a forma que se adaptou melhor pra mim foi a seguinte, é, lembrando que, só uma observação, eu não troquei o protetor com 3 horas, tá? Como eu deveria ter feito, é, porque eu tive um problema que teve que resolver, é, mas enfim, eu deveria ter trocado com 3 horas. Sempre trocar o protetor, é, depende do fator do protetor: de 2 duas 2 horas ou 3 três 3 horas. O meu é 3 3 horas, tá? Então é, eu deveria ter feito isso um pouco antes. Mas não deu dessa vez, vamos lá. Então por isso que a minha pele, eu tô com a luz aqui na minha cara. É, para mostrar bem como, como a, a oleosidade em si, né? Então é, tocando, não tem assim tanta oleosidade, mas com a luz né, em cima do rosto você vê essa oleosidade totalmente, né, e, e a gente vê quanto isso atrapalha no dia a dia, né, assim, socialmente falando, é, a questão da estética e tudo mais. Tá, o, a manutenção, ela é, é bem simples também, você vai é, enxaguar o, o rosto, pode ser com água, água fria, tá, não precisa ser água gelada, é bom que seja água gelada pela manhã, né, porque você tem um controle, você está tá tá em casa ainda, você pode ter acesso à água gelada. Mas se no local que você, não, que você tá, não tem acesso à água gelada, Então pode ser água é, fria mesmo. tá? Então vou de novo aqui, eu vou borrifar a água no meu rosto. Vem. Dessa vez a gente não vai simular o banho, tá? Não vai deixar a água por um tempo. Porque na manutenção não é necessário. Eu vou boifar mais uma vez. já deu uma reduzida no brilho, né, um pouco. É, porque você tirou o excesso de oleosidade aqui do, do rosto. Tem gente que tem a pele mais oleosa ainda. Então, é, precisa passar um, um guardanapo, alguma coisa, para tirar a umidade é, mesmo antes de retocar o, o, o protetor solar, tá? Então, tem gente que mesmo antes das duas, três horas, o protetor já tá com uma grande quantidade de óleo. E aí você passa um quando ou, ou não um, um, um, ou aquele lencinho né mais delicado para absorver esse óleo tá isso não é muito efetivo mas vai te dar aí uma sobrevida no é, até você até você trocar o protetor tá beleza fiz isso já é, tirou um pouco do brilho né tira o excesso aqui aí a gente vai fazer mais dois passos mais três passos sempre que você molhar o rosto é, você vai precisar passar o tônico tá por quê o tônico ele, ele vai regular o pH, o pH da água é um, o pH da tua pele é outro mesmo você não utilizando o, o sabão, ele modifica um pouco o pH da tua pele estou usando aqui o tônico de novo, tá logo tá errado, mas eu mostro aqui para vocês uh, a foto do tônico no vídeo, tá? então você vai passar o tônico aqui ó, por toda a pele ele vai avermelhar mesmo, porque primeiro que ele está regulando o pH ele já avermelha por isso, segundo porque o, o próprio algodão ele é, dá uma mexidinha assim na pele, ó, uma pequena agredida, e também faz com que fique vermelho. E eu vou aguardar secar aqui um pouquinho e já volto, tá bom? Voltei. Então a gente vai de novo para hidratação, tá? Precisa hidratar é, cada vez que você fizer isso, que é para o teu organismo entender que você não precisa da produção do sebo. Então é pra resolver. Pra... Se você tiver essa pressão, ele já liga um pouco para a gente. também já vai. É, não tá ligando, não tá achando. É, tem nada aqui. Mas é. A gente já. É. Dando um né? Deixa secar aqui um pouquinho. Ainda não tá totalmente seco, mas para o vídeo a gente vai acelerar aqui, tá bom? Então você vai passar de novo o protetor solar. O lá ele é, deixou uma massinha, né? Igual eu expliquei pela manhã. Ele deixou uma massinha, é, que é bom você sempre estar tirando o excesso assim, é, pra não ficar nenhum bolinho branco, aí nas suas sobrancelha, enfim. É, e depois, logo depois, eu passei o primer, né? Vou até fechar ele aqui. Passei o primer, mostrei a quantidade, que é a quantidade muito pequena que se usa desse aqui, pro rosto todo. E ficou basicamente assim o rosto. É, já tá. É, Pronto para outra, a gente não, não mexeu na oleosidade Não limpou a pele e conseguiu fazer com que a aparência da pele ficasse um pouco melhor é, eu tô com a, a, a aparência da minha pele deve é estar horrível aí Porque eu estou com luz em cima da minha cara Que é para vocês verem o brilho, né? O brilho, da, é, o brilho do, do óleo, tá? Mas, é, assim, tá vendo aqui pelo espelho o, A questão do brilho tá bem resolvida já conseguiria é, continuar aí o, o dia até as próximas três a próxima horas e repetir o processo, tá? Então já volto com o procedimento da noite, beleza? Então, a já vai fazer o protocolo da noite, que é o único horário que a gente vai poder lavar o rosto, tá? Eu já tomei banho é, e vou fazer aqui o, o protocolo para vocês verem como que é. Logicamente primeiramente a gente vai precisar molhar o rosto, não precisa ser muita coisa não. Água fria ou gelada, tanto faz né? gente vai utilizar o jogo de pesa, eu uso esse aqui Que ele auxilia na oleosidade Ele é da linha masculina Mas, logicamente, num caso você queira utilizar Não tem problema, sendo mulher dele né? Está tá. lavada, né? E agora a gente vem com o famoso tônico. E agora que ele é mais importante ainda, porque com você lavou só, só em colocar, já muda o pH da pele, né? Quando você lava com algum sabão, muda ainda mais. Então, mais importante ainda. Então, é o tônico. agora a gente espera secar um pouco para poder continuar três dias depois pronto já secou o suficiente agora a gente eu vou passar o ácido glicólico né que é para dar manutenção no no que eu fiz eu não se preocupe que eu deixo a, minha, a imagem aí tá Eu vou usar só um, um bumper por... tá absorvido. e como vocês viram né foi é um bom pessoal isso aqui para o roxo todo então esse aço aqui ele dura muito pronto ele já secou o suficiente agora eu vou vir com a luva de silicone é, eu não vou usar sempre ela não mas como tem a... saíram os... algumas feridinhas é, recentes, né? de ontem, de ontem, ontem. Vou passar um pouquinho dela assim hoje, é, que é para criar essa camadinha, né? protetora. É, é cerca disso. Tá pouco mais do que isso. Vou passar essa quantidade. E já foi demais já. Essa luva, ela, é, logicamente é para as mãos, já. Né? Vou passar aqui nas mãos o. Ela é para as mãos, mas é Pessoas utilizaram ela no, no colo e viram que tiveram melhoria na aparência do colo, é, no pescoço, né, nos pés. Ela, tira, ela chega a tirar a rachadura dos pés, tá? pra vocês terem ideia de quão hidratante ela é. Então pronto. Aí aqui ela demora um pouquinho só pra secar, mas depois ela seca e fica um película. Essa, principalmente nessa parte aqui. Depois ela seca, você não sente nada e ela forma uma película. E além disso, e além disso, essa película que forma vai fazer com que o ácido não é, embora ele seja um ácido, que vá agir lá dentro, com que ele fique mais preso à pele, né? Porque não vai evaporar tão fácil assim, é, não sai tão fácil da pele e dá uma potencializada no uso do ácido, tá? Então eu faço isso, acabei, deixo secar e vou direto para cama para dormir, tá? Passo o ácido cama, apaga todas as luzes e vai dormir. Esse é o protocolo que eu estou fazendo ultimamente, tá? Tá dando certo por enquanto, já estou sentindo assim uma melhoria e é... eu convido vocês também a fazer esse protocolo aí na casa de vocês.